Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal City Games Quem fala com vocês aqui é o Will E hoje a gente, até que enfim Traz realmente uma novidade Do Playstation 5, né? Nada daquelas informações técnicas Que ninguém entendia nada E Sony, obrigado, graças a Deus né? Trouxe uma informação bacana E eles trouxeram, agora no final da tarde Uma imagem e algumas especificações Do controle do Playstation 5, galera É sensacional vocês vão acompanhar a imagem aí de fundo do PlayStation 5 e a ideia desse vídeo aqui é um vídeo curto tá é justamente trazer para vocês as novidades né que a Sony trouxe aí para do controle ah, E pessoal vou colocar na descrição do vídeo o link né com do blog da Sony com as informações ali da origem e se vocês não conhecem ainda se vocês não são inscritos no canal né? Se inscrevem aí, é legal para trazer conteúdo de qualidade para vocês em primeira mão E também ativa o sininho E se gostou do vídeo, dê um, um curtir, um like ali Beleza? Então vamos para o que interessa, falar aqui um pouco do conteúdo Falando, o, o, primeiro eu vou falar do que, que a Sony manteve da versão anterior tá? Da versão anterior, a Sony manteve o touchpad Está aparecendo aí na imagem de fundo que ele, ele é maior Dá a impressão de ser maior e um pouco mais homogêneo ah, com o restante do controle é trouxe também o botão compartilhar ela, ela especificou isso né que o botão não se chamará mais share mas agora ele vai se chamar create de criar então não sei se ele vai ser ele vai ter as mesmas funções que tinha no, no antigo controle tá e ele também vai ser com bateria interna então diferente é, diferente não igual aos anteriores o ao, ao Dualshock 3 e o 4 ele também vai ter a bateria interna ali e falando de design, tá? a Sony ela começou a falar, né? ela fala que o, o, a palavra né? que, que, que, que traz todas essas novidades do novo controle é a imersão. Assim como um novo som que ela está produzindo, que ela está desenvolvendo, que é um som 3D, enfim. É, com o controle eles também tem essa, essa pegada de trazer o, o player, trazer o jogador para ter, ter uma imersão melhor do jogo, tá? E aqui a gente vai entrar um pouco nesse detalhe também. Então falando do, do design ali, eu fiz uma colinha. É, é, primeiro que assim, ele está bem futurista, né? Assim, ele está totalmente diferente do que a maioria das pessoas imaginavam, né? Teve várias... Ele até nem lembra tanto o, o, o DualShock 4 assim, ele não manteve a identidade das últimas versões. Eu achei um pouco estranho, para ser sincero, achei bonito, mas achei estranho porque não parece de fato, e o logo também não, não tá tão evidente ali. Uh, e outra coisa legal aqui, o controle, ele... ele, ele ele está ele mais homogêneo e ele vai ele poderá ser em duas cores, né? como o preto e o branco que está aqui. Então a Sony também deixou bem claro que vai lançar outras versões de controle com cores né? diferentes, aí, duas cores. E o LED que no PlayStation 4 no DualShock 4, ele fica na parte superior, na parte traseira, nesse ele só vai ter ali nas laterais atrás, né, na parte de trás do controle você vai ter só a entrada, né, para carregamento do card do, do, do controle. E eu particularmente não gostei muito porque eu gosto muito da versão anterior que aparece, né, a luz ali do, do, do controle conforme você está jogando, né, conforme a situação do jogo aparece a cor a cor muda. Mas enfim. E falando um pouco das novidades que eu achei mais interessantes, tá? É, primeiro, sobre conexões, a conexão é Type-C, é, type é tipo-C, então é uma, uma conexão mais rápida Então ele, possivelmente ele deve vir com uma bateria que vai durar mais e que vai carregar muito mais rápido E, e a Sony enfatizou é, muito a questão dos botões L2 e R2 Então ela fala que eles têm uma tecnologia nova agora chamada haptic é, Feedback é, Não sei se a pronúncia está certa é, mas, é, essa, essa, esse recurso, o que, que ele vai trazer? Né? Ele vai trazer um feedback diferente de acordo com a situação que você está no jogo. É, no controle do Xbox, no, o, ele tem, nos, não sei se vocês sabem disso, tá? mas principalmente com jogos de corrida, o, o, os dois gatilhos, ele tem uma, uma, uma vibração individual em cada, em cada gatilho. Né, quando você está freando, na frenagem, quando você está acelerando de demais, você sente e dá para você controlar muito mais o carro. A Sony diz que é um pouco além, que é além disso, né? É, é, vamos separar as coisas aqui. No da Sony, ela diz que o, o, o, o, os gatilhos, eles terão uma tensão diferente de acordo com o momento do jogo. Ela dá um exemplo aqui, imagina você está com um carro na lama e de repente você está lá dirigindo o carro na lama, o controle ele vai dar uma tensão, ele vai dar... Uma, uma, uma imersão diferente, né, um comportamento diferente na hora que você está apertando. Outro exemplo que ela deu foi quando você puxa um arco, né? A tensão que vai ter, o controle na hora que você está puxando o arco e também da vibração. Isso eu achei bem, bem interessante mesmo e vem muito de encontro com a ideia que eles falam de trazer mais imersão, tá? Uh, outra coisa que vai manter, que eu não comentei, vai ser o alto-falante, né? Que mostra ali que é muito parecido com o, o DualShock 4, inclusive. E uma novidade que eles trouxeram aqui, que o controle vai ter, é um microfone embutido. Isso eu acho legal, eu acho interessante. É, eu acho que, dependendo da situação, não vai fazer muito sentido se você estiver jogando com muitas pessoas ali, né o melhor ser o headphone. O... Mas, é, putz, é legal. Né? Você está sozinho no ambiente que não tem tanto barulho, você vai poder jogar. E é, eu acredito que o som, né agora eu preciso entender, se o som da do bate-papo, ele vai sair pela TV, né? Ou se ele vai sair pelo, pop, pro, pelo próprio controle, que também tem um alto-falante ali. Então, eu achei sensacional isso. O que ainda a gente não sabe, tá? Se ele vai ter o, o mesmo sensor de movimento que tem no DualShock 4. Então, você sabe que eles têm um, um sensor de movimento. É, a gente não sabe se ele vai se ele, Acredito que ele vai ser Bluetooth, né? Da mesma, da, da, da, da mesma versão... Do, do DualShock 4, mas deve ser uma, uma versão melhorada né, de Bluetooth. E eu não, não deu para perceber se a entrada vai ser P3, né? Entrada de, de fone ali, eu não consegui perceber nas imagens Se vai ser aquela entrada P3 para headset Ou se vai ser uma, uma entrada proprietária da Sony Que às vezes pode acontecer também, tá? Mas, cara, o que a gente tem para trazer é isso Eu tô bem, assim, é, é impressionado com o que a Sony vem trazendo É lógico, tinha muitos rumores né? De, de, algum, de alguns recursos que iam ter ali no controle Mas eu, de modo geral, eu tô satisfeito, achei bem legal a, o design do controle, agora é esperar, né, o, o, a formação técnica, a gente já tem demais, agora é saber como que vai ser o design do Playstation 5 aí, e se eles têm a data de lançamento do console. Beleza? No mais é isso, eu curti bastante o, o, o controle, é, me fale aí, me dê, um, no, me dê um feedback do vídeo se vocês gostaram, é, compartilhe esse vídeo, se vocês não são inscritos, se inscrevam aí, e até o próximo vídeo, galera! Fui!